Eu tô gravando esse vídeo aqui pra falar uma coisa, que eu tô puto. Calma aí que agora vocês vão entender por quê. Só que deixa eu te falar uma coisinha. Você é uma puta. Na verdade, todo mundo é puta. Todo mundo é prostituta. Diz aí, o que a puta faz? Ela vende o seu corpo temporariamente. Isso é, ela empresta o seu corpo pra alguém que quer fazer sexo em troca de dinheiro. E o dinheiro é uma mercadoria que todo mundo usa para levar a sua vida. É com ele que a gente compra comida, roupa, abrigo e até coisas de luxo. As prostitutas não são exceção. Como nesse mundo tudo está à venda, todo mundo precisa de dinheiro para comprar suas liberdades. Você só é livre se tiver dinheiro. Sem grana você morre de fome. Por isso que o ser humano é a espécie mais burra do planeta. É a única espécie que precisa de pagar para sobreviver. Hum? Hum? Num mundo que funciona com base no dinheiro, as pessoas precisam dele para viver. Então, para se sustentar, as pessoas vendem os seus corpos. Se você trabalha em algo para ganhar dinheiro, gostando ou não, você está vendendo o seu corpo. Ou seja, você está se prostituindo. É a mesma coisa que uma puta. Cada um vende o seu corpo para poder se sustentar. A diferença está apenas na maneira que vocês estão vendendo seus corpos. E como está todo mundo se prostituindo, não apenas tudo, mas todos estão à venda. E mesmo que você diga que gosta do que faz, também existem putas que fazem o que fazem porque gostam. Nada muda o fato de que quem vende o seu corpo por dinheiro é puta. Oh my God! Vem cá. Num mundo onde o dinheiro é necessário para tudo, é natural que todos ali sejam putas. A exceção é os parasitas. Eles não precisam de vender os seus corpos, porque vivem sugando o dinheiro do trabalho dos outros. Mas como são minoria, vamos desprezar. Veja bem, eu não estou te condenando e nem as putas, ninguém tem escolha. Todo mundo precisa fazer algo para sobreviver, que no caso desse sistema, é se vender. A lógica de um sistema de compra e venda é que as coisas tenham uso temporário, igual o serviço de uma puta, a pessoa paga, usa e depois descarta. Essa lógica de consumo descartável é interessante a ser mantida porque no outro dia a pessoa vai consumir de novo. O fato de vender coisas descartáveis aumenta o consumo e fortalece o sistema. Por isso virou a regra do comércio, nada é feito para durar, porque o consumo, NUNCA PODE PARAR E como se isso não bastasse as propagandas vivem sempre implantando desejos nas pessoas para elas consumir As propagandas só existem porque elas funcionam É lógico que isso afeta a mente das pessoas porque os seres humanos se adaptam ao ambiente Entendeu? É assim que o sistema interfere no nosso raciocínio Véi, uma simples ideia que a gente bota na cabeça afeta bastante o nosso raciocínio. Às vezes você está deprimido, de mau humor, e de repente um pensamento surge que te faz ver as coisas de uma outra perspectiva, e como num passe de mágica, você se sente bem. É, mas o contrário também vale. Às vezes você está de alto astral, mas lembra de algo chato, que acaba com o seu dia. Em ambos os casos, o seu mundo exterior não mudou em nada, foi o ser que mudou para o mundo, a partir de seus pensamentos. O que mudou foi o seu interior. Isso é o efeito borboleta. Um simples pensamento que você coloca na cabeça gera consequências muito maiores. Os pensamentos exercem um efeito poderoso sobre as pessoas. Agora pensa. Uma sociedade que vive se vendendo e usando coisas descartáveis. É lógico que os pensamentos usados nessas atividades vão interferir nas nossas relações pessoais. As mulheres devem saber disso muito bem, pois são as primeiras a reclamar que homem não presta. Assim como também tem muito homem por aí que vive reclamando de só achar mulher interesseira. Tá vendo? Até os relacionamentos viraram descartáveis. Como o sistema faz as pessoas aceitar a ideia de se vender para comprar algo depois, isso reforça nelas a ver o mundo como um comércio elas passam a ver os outros como mercadorias para ser usadas e descartadas. É claro que as consequências vão além, mas não vou falar. Se for pensar só nas distorções, você vai ver que até os parasitas são normais nesse sistema. Então diz, onde está o problema? Pensa, muitas pessoas não gostam do que fazem e acabam desperdiçando suas vidas em trabalhos entediantes, repetitivos, sem nenhum significado que costumam pagar mal. Como consequência, desenvolvem estresse, depressão, tendência a vícios, entre outros danos. Viu? Todo mundo se vende, mas poucos fazem isso porque querem. A prostituição é assim. As pessoas são vítimas dessa história. Não adianta culpar ninguém. O problema está no sistema. É o sistema que obriga a gente a se vender. Não é culpa nossa. ter Todos nós somos putas do sistema. Todo mundo vende o seu corpo, quem não é puta é parasita, porque está sendo sustentado por alguém. E na boa, quem está insatisfeito tem que fazer algo para mudar. Eu sou a favor de um mundo além do governo e do mercado, que não usa o dinheiro. É um mundo baseado nos recursos, onde ninguém precisa se prostituir. As pessoas vão poder trabalhar muito pouco e no que gostam. E aí, já imaginou como seria o um mundo sem dinheiro? Ah, não é isso que você tá pensando não, rapaz. Você tá achando que você vai pra selva brincar de tarde, não? Pera lá, você tá ignorando as tecnologias. Olha só, mantém a alta tecnologia de hoje, principalmente as de ponta, que você não costuma ver na sua vida, só que sem dinheiro. E aí? Você vai ter um padrão de vida inigualável, muito mais superior que qualquer pessoa tem hoje, porra! É nóis que surta, Playboy! Uou! Cacildes! Eu já esqueci porque que eu tava puto no início do vídeo, falando tanta coisa boa e agora... Ah, Já vem o pensamento e baixou a moral. Olha porque eu tô puto. Lembra que eu falei que a lógica do sistema é produzir produtos descartáveis? Pois bem, olha aqui. Essas bostas aí só estragam quando a merda da garantia acaba. Essa fonte aqui foi mais ou menos um mês depois da garantia. E aqui, essas placas uns quatro meses depois, né? Hã? Toma porcaria! Toma porcaria! Por que que fazem coisas pra estragar merda? Simples, o mercado faz isso porque estragando, a gente compra mais. E pra comprar, precisa de dinheiro. Aí a gente se prostitui. É galera, é justamente por isso que eu demoro pra postar os vídeos. Porque eu tenho que prostituir pra levar a minha vida, assim como todos vocês. Eu não vivo de vídeo, tá ligado? E quando eu demoro mais, é justamente por causa do sistema que está atrapalhando. Tá, tá, tá. Hey! A galera que acompanha aqui o canal já sabe que faz vários anos que eu tenho ele, uso como ativista e nunca usei nenhum tipo de publicidade. E vou tentar continuar não usando, tá ligado? Apesar dos prejuízos que eu tive. Se eu tiver que usar, cara, é para fazer vídeos para vocês, então contentem-se. Não adianta me criticar por eu estar me vendendo, porque vocês também se vendem para o sistema. A finalidade desse vídeo foi te mostrar que todo mundo é puta. Não gostou? Então ajuda a sair do sistema, seu merda. Hipocrisia é foda, não critica os outros de puta não, porque isso também é. Hum. Hipocrisia! Garanto que nessa hora tem muita gente aí com os dedos coçando, querendo fazer a famosa piadinha. Ei, hey, você não gosta de dinheiro? Me dê o seu e seja feliz. Ah, safadinha. Não foi isso que eu falei? Não, sua puta, tá, tá me curtindo, né? Tá curtindo com a cara. Vem cá, olha só, o que, que eu falei? Um mundo sem dinheiro, que o dinheiro não precisa existir, porque as coisas vão funcionar sem ele. É isso que eu defino. Não é ficar num mundo de dinheiro sem dinheiro. Entendeu a diferença? Mas o que se precisa fazer para chegar num mundo sem dinheiro? Ah, essa é a pergunta de ouro, e é isso que vocês vão ver em breve nesse canal. E o mais comédia de tudo é que eu fiz esse vídeo todo como se eu tivesse um trabalho horrível, que tivesse que me prostituir ralando, mas na verdade eu gosto do que eu faço. E eu sei que muitos aí não gostam. Eu fiz isso pra vocês se identificarem. Na verdade eu curto e tô querendo sair. Imagina quem não curte. Velho, vai colocar as coisas aí na cabeça. Eu sei que a gente vai continuar se prostituindo por um tempinho antes de chegar nesse mundo dos recursos, mas, velho, um abraço aí pra vocês, seus putos, e a gente se vê. Foda-se o sistema.